o importante é que vocês façam até o final que fique assim oito tempos É, a gente não, eu sempre falo isso em, em, em cursos que se assim, junto um monte de gente de tudo que é lugar é, a gente, nós não somos um grupo uma companhia que faz um trabalho juntos, então a gente dá um trabalho aí para dar uma unidade então é bom, importante fazer todo mundo junto, terminar junto isso é uma outra história, aqui vocês estão agregando informação no corpo tentando entender como é que funciona isso que eu tô passando para vocês então assim, vai cada um no seu deu uma, uma atrasada deu, mas não deixem de fazer até o final o importante é que vocês façam até o final que fique assim oito tempos esperando o grupo inteiro esperando a pessoa terminar, é isso isso também é exercício tá então tendo em vista isso de novo uh, Tá bom. Ah, eu lembrei de uma coisa, que a gente já é. Passa pra é, mim. Assim. Peça no Foi. E, e. Agora, relaxa esse pescoço. É. É. Tá aqui, ó. Só isso. Tá. Como eu falo bobagem, né, faz <coughs> parte.